Lembrando que eu vou colocar todos os créditos na descrição para quem quiser ver o vídeo sem minha vozinha é chato Tá, eu não sou tão chato assim não Bom, para começar esse vídeo eu vou dar um pouquinho de contexto Pode parecer que não, mas existe um... Pode parecer que não, mas... É, para quem não sabe, existe um aplicativo chamado Gacha Life Onde é que o pessoal pode criar vários desenhinhos e outras coisinhas Porém, há um tipo de pessoa, certo um certo tipo de pessoa que usa esse aplicativo para fazer muita coisa que é contra a série do, do aplicativo. Basicamente, colocar é coisa violenta, bullying, um monte de coisa. E hoje eu vou, eu vou explorar esses cafundosos e ver o que tanto eu acho nessa coisa. E lembrando, eu entrei no anônimo para mostrar que, para simular como se, eu, como se fosse a primeira vez que eu estivesse pesquisando isso. Então, bora pro vídeo. Bom, aí tava eu mexendo na câmera Porque se eu botasse o celular de pé O KineMaster ia rejeitar o formato Não sei por porquê Tá bom, aí eu vou Engaixa, live Muito ruim de estar com esse teclado Aí Eita Eita, meu Tô assustado com a thumbnail e com o tempo também Bom, agora procurando mais algumas coisas. Pra quem não sabe, eu silenciei eu gravando porque tá chovendo aqui em casa. E eu só vou narrar o que eu tava pensando. Bom, até agora tá tudo de boa. Porém, há uma coisa um pouquinho estranha. E essa coisa é... O porquê as pessoas do Gacha Life gostam tanto de relacionar trigênios com poligamia é incrível é incrível é incrível é incrível é incrível bom procurando um pouco mais mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco incrivelmente mais um pouco hum, melhor pausar um pouco para Pensar na vida antes de entrar no cafundó de novo. Mas agora olhando um pouco, a gente já começa a ver outros usuários que também assistiram. E velho. Me diz. Me diz. O porquê especificamente no mundo inteiro alguém vai assistir um vídeo chamado A Filha Odiada? Meus cálculos baseados em nada. Todos. Bom, procurando mais um pouco. Tô até tô até com um na garganta de tanto falar. A gente encontra mais pérolas, como Donas da Escola. Esse nome é perfeito, dá muita vontade de entrar no vídeo Donas da Escola. Se quer que elas nem precisam fazer prova no passado de ano, é Donas da Escola mesmo, ninguém liga. E a gente encontra isso daqui também. Mas, dá uma reparada de um pouquinho que eu vi nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. E a maior maravilha. Olha o nome do canal. Palavrão. Bom, depois de ficar um tempão tentando procurar um vídeo bom pra mostrar pra vocês, eu passei por muita coisa. A Regal, por algum motivo esquisito, uma playlist do YouTube totalmente correta, e muitas outras compiladas de 5 anos de duração. Mas então não, nosso guerreiro do mas mesmo passando mal por um bilhão de conteúdo que ele pode escolher cuidadosamente, ou o vídeo vai pegar restrição de idade, por algum motivo, encontro isso. Bom, depois de ficar procurando, um tempinho depois eu decidi entrar nesse mini filme. Sim, você deu certo. Meu boy americano. É perfeito esse nome. <risos> bom, entrando nesse vídeo Eu me deparo com alguns do TikTok Mas eu só pulo mesmo Tá bom Tô reagindo aqui Aí tem um menino andando numa rua Um videozinho de animação Cat Chim apresenta Onde está meu dever de casa? Já disse que não sou escravo de ninguém <risos> Estúpido Quem vai fazer uma defesa de casa agora? E aí, populares? Cala a boca, Jenny Nem me olhe. Palavrão Ah, vou esconder minha Quem falou aqui. isso? É, chulé vocês tudo aqui. E eu? Eu sou mais aluno! perguntar pra outra pessoa. ele falou comigo: uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Óbvio, só sou Introdução maravilhosa. E que eu sei saber. Mas tá no mundo da luva. Já está tudo aqui? já? Que isso, minoria, hoje é o primeiro dia de Elda. Sei, sim. Talvez você me ajude. É, oi. Vocês estudam aqui? Não, somos status falando Why I am shit? Bom, mas para finalizar esse vídeo, se você quiser que eu faça parte 2 ou parte 3, se inscreva no canal porque aproximadamente 70% de todo mundo que vê o canal não é inscrito. E também se vocês quiser que eu realmente faça mais vídeos, dá o like e se o vídeo pegar mais, tipo assim, se o vídeo pegar 30 visualizações, parte 2. Se o pegar pegar 50 visualizações, eu faço parte 3 e assim por diante. Então tchau, se inscreva no canal, beijo, boa noite e sei lá.